Pentágono confirma a veracidade de vídeos sobre OVNIs no céu da Califórnia. Aqui é o Daniel, e se você quiser saber mais sobre aliens e sobre esses eventos, fica comigo até o final do vídeo, nós já vamos direto. O governo americano ele retirou sigilos das imagens divulgadas em 2017 sobre OVNIs no céu da Califórnia. Durante muito tempo, essa é uma discussão que vem ganhando diferentes tipos de posicionamento. Muitas pessoas falam que era uma montagem, muitas pessoas falam que é reais, e até então, até o ano de 2021, todas as tentativas de provar que algo como essa um essa Assunto, eram reais, eram verdadeiros Eram até então negados no governo norte-americano e Qualquer outra instituição negava qualquer tipo de existência Porém, parece que a partir de 2021 as coisas começaram a mudar Agora o governo americano ele passou a confirmar a veracidade desses eventos Relacionados a muitos anos atrás Vídeos divulgados em 2020, vídeos divulgados em 2017 Vídeos divulgados em anos anteriores Então imagina o tanto de eventos que já aconteceram E que talvez a gente não tenha nem noção Porque esses que... A a gente tem noção, esses que foram negados durante muito tempo, foram vídeos que foram vazados na época pela Marinha ou por outros ex-funcionários e que com esse vazamento o governo sempre negou. E a partir desse momento, o, o, o, há uma mudança de posicionamento dos governos a passarem a confirmar. É, o que, que você acha que está acontecendo? O que, que você acha que eles querem com isso? Na minha, na minha concepção eu acho que nós seres humanos já estamos um pouco mais preparados para lidar com o fato de que existe vida fora do planeta. Antes dessa perspectiva era algo muito difícil de se aceitar pela maioria das pessoas devido à nossa necessidade, à nossa, nosso achismo de, de sermos exclusivos no universo. E aí, para que essa vida fora do planeta fosse aceita, muitos conceitos, muitas doutrinas, muitas coisas que já foram verdades assim ditas teriam que ser questionadas e reescritas para poder adaptar essas novas vidas, essas novas formas de existência, essas novas tecnologias. Porém, com o tanto de vídeos que foram divulgados e vazados, chegou realmente um momento que seria impossível impossível não admitir que isso é verdadeiro. Então os governos começaram a admitir que existe vida fora do planeta. E não divulgaram exatamente quem são, não divulgaram quais, o que, se teve um contato ou não não foi, não foi divulgado nada. Apenas a confirmação de que é, esses objetos voadores, eles são reais. E se esses objetos voadores são reais, eu quero deixar o questionamento aqui para você nesse vídeo. Será que eles seriam tecnologias humanas desenvolvidas por, por países, né, com pesquisas secretas? Tecnologia militar secreta? Ou será que realmente seria uma forma de vida mais inteligente que está tentando sondar um contato com a gente? Eu quero que você deixe a sua opinião aqui nos comentários sobre esse assunto e se você gostou desse tema, curte que eu vou trazer mais vídeos relacionados a isso também. Aqui no canal você vai encontrar temas diversos sobre meditação, psicologia, como ganhar dinheiro na internet também e sobre essa questão da evolução do nosso planeta. Será que esse contato com essas vidas, com essa tecnologia, com esses ovnis, nos fariam evoluir? Ou será que que nós estaremos é, fadados a uma possível guerra é, interestelar, estilo Independence Day. Diga aqui o que você acha e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!